Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tab e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Pra quem tá chegando agora de paraquedas, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a Terra dos Monstros e aqui a gente domina e faz o que a gente quiser e foda-se o resto do mundo. Ok? Tudo bem? Então vamos prosseguir. Hoje eu tô gravando pra vocês um vídeo que, na verdade, eu espero que dê certo, porque é um... Teste. A gente foi comprar umas coisas pra eu gravar uns tutoriais pra vocês E na loja onde eu tava comprando as coisas tinha essa máscarazinha preta que eu queria comprar Porque eu tava com muita preguiça de pedir, tipo, pelo AliExpress E ia demorar, tipo, horrores pra chegar esse negócio aqui Então eu decidi comprar e testar pra vocês A ideia hoje é eu passar isso e vocês verem toda a nojeira que é tirar cravo do nariz Vai funcionar? Só Deus sabe Talvez eu arranque a minha sobrancelha, minha cara, qualquer parte que tá no meu rosto junto Provavelmente Então, vamos ver o meu sofrimento Acho que é isso, é a deixa pra gente começar, né não? Então, confere o vídeo Ela vem num sachêzinho assim Eu poderia rasgar isso e usar com o cortinho que tem aqui, poderia Mas eu tenho certeza que eu vou fazer cagada, então eu vou fazer um furinho Então vamos lá, só o treco na cara Nossa ele não, hum, não tem cheiro de muita coisa, não. Nossa, é bem gosmento isso daqui, cara. Já tô sujando tudo, rapaz. Nossa, ele parece tipo, uma cola preta mesmo, gente. Não passar dentro dos olhos devia ter essa informação. Quase fiz isso. Ah, ó. Vou ficar cega, vou passar dentro do olho esse negócio ainda. Que bonita que eu tô, gente Olha só, cosplay de corvo Tô bem gata, bem sexy E é isso, tá falando pra esperar 30 minutos pra secar Então a gente espera e daqui a pouco a gente volta One eternity later. Depois de passar a eternidade esperando esse treco secar, eu tô com muito medo de arrancar isso daqui porque tá com cara de que vai doer. Porque ele que vai secando e vai fazer uma senhora na sua cara, a sua cara ela vai ganhando uma sucção que não é dela. Aí eu coloquei aqui perto da boca, minha boca tá assim: olha, parece que eu fiz uma cirurgia plástica, então. Just listen closely when I say the... É, sem notar que você fica linda, né? Ó. Olha, eu me sinto uma cobra descascada Ó, tem tá um pedaço da minha cara aqui certinho O bagulho, em certas partes do rosto, ele, assim, na hora de arrancar, não é bonito não Ele dá uma doída Eu achava que eu tinha mais cravo no meu nariz do que o que saiu aqui mas tá tudo bem, minha amiga passou e saiu a cara dela inteira, assim, ó o nariz saiu junto, ele tanto fraco que tinha No meu caso, não tirou muita coisa Mas, ainda assim, eu achei ela boa Sabe por quê? A minha pele, ela tá sequinha Ela tá, tipo, onde eu passei, ela tá, tipo, bem diferente do resto do meu rosto Então eu acho que vale muito a pena utilizá-la também por isso, pra, sei lá, tirar o oleosidade da pele, deixá ela mais saudável e tudo mais Enfim, a máscara ela tira cravo, mas isso vai depender do quanto de creca que tem na sua cara Se sua cara não tem tanta creca, não vai sair tanto Se sua cara tem mais creca, provavelmente vai sair ela toda em forma do nariz de você Foi uma experimentação tanto quanto esquisita Eu espero que vocês tenham se divertido com essa meleca que tava na minha cara Eu amo muito vocês, meus monstrinhos Obrigado por assistirem esse vídeo Até a próxima aí Falou!